Hoje todos lutam pela estabilidade econômica, todos procuram subir degraus na vida para terem uma estabilidade. É o um anseio de todo ser humano, ninguém gosta de passar por tempestades na vida, ninguém gosta de passar por perdas, temos a experiência de muitos empresários que eram homens que estavam no topo e da noite para o dia, caíram, perderam quase tudo. Os problemas, eles fazem parte de nossa vida. Ninguém está livre deles. Mas na palavra de Deus, temos um grande conselho para você que já esteve lá em cima e agora está lá embaixo. segunda Coríntios capítulo 4, verso 17, o apóstolo Paulo diz assim, Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aqui diz que as provações de Deus, elas são construtoras do nosso caráter. E quando a gente perde alguma coisa e precisa recomeçar do zero, nós precisamos entender que Deus permite para que nós sejamos pessoas melhores, conheçamos que existe um Deus criador. Você já pensou se a gente não tivesse problemas? Se nós não tivéssemos perdas, se nós não passássemos por dificuldades, talvez não buscaríamos a Deus. E Deus permite isso para que sejamos pessoas melhores e construamos virtudes para a eternidade. Que no dia de hoje isso faça parte da sua vida e que você possa construir o seu caráter e aprender em meio às perdas e em meio às decepções. Deus te abençoe.